A galera linda do meu coração. Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilinho, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário. Que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu vim aqui neste canal maravilhoso pra fazer um brigadeiro gigante. Com todos os achocolatados que eu encontrei no mercado. Todos os leite condensados que eu encontrei no mercado. Eu não sei nem o tamanho que vai ficar isso. Vai ficar maior que eu, no caso. Porque é muito leite condensado e muito achocolatado. Eu já fui no mercado. Ó, oh, chegamos aqui no mercado. Essas são todas as opções. Aqui já é creme de leite. Então aqui, vou pegar aqui, vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Agora a parte dos achocolatados. Tem vários. até outra parede aqui, ó. Eu já vou pegar todos. Olha, tem umas que eu nunca vi. Mas enfim, tem muita coisa também. E agora estamos aqui na casa do Joanes, com todos os ingredientes. Olha que lindeza. Tem muito leite condensado e muito achocolatado, real. Então eu vou mostrar pra vocês um por um. No caso, olha o que aconteceu. A embalagem ela se dissolveu um pouquinho, porque estamos em quarentena, né, galera? Então a gente chega em casa, passa álcool em tudo, tiramos um pouquinho da tinta, todos... vai, Mas enfim, vou mostrar todos os nossos leites condensados e os nossos achocolatados pra começar. Já tem um panelão aqui pra gente começar. Tudo muito Enfim, galera. Vamos mostrar antes todo o que todos os nossos leites condensados, todos os nossos achocolatados e aí a gente vai começar a misturar tudo. Certo. E eu acho que a gente podia provar também. Sim, vamos provar. Pra fazer. ver porque os leites condensados, eles mudam um pouco o gosto. Então a gente vai conseguir dizer. Bom. Já estamos aqui com todos os leites condensados abertos e a nossa panelinha. Vamos jogar primeiro os leites condensados, aí depois a gente joga todo o achocolatado. Boa! Temos um, dois, três, quatro, cinco marcas diferentes de leite condensado, cinco leites condensados diferentes, no caso. Não me diga! Ah, hum, nossa, leite, leite condensado. condensado é uma delícia, eu amo demais. Acho que a gente precisava de uma colherzinha, né, pra raspar o fundinho, porque Sim, senão a gente vai desperdiçar muito. Porque ó, sempre que você abre, ela tá de leite condensado Não pode só fazer isso, você vê que a colher aqui, ó Tipou tanto, que caiu? É? ó Não, tá Hum. Meu, será que vai caber nessa panela? Tá, primeiro leite condensado, triângulo Triângulo foi Ido Porque vamos ver é. ah, Tá vamos que agora a gente vai ver a diferença Tipo de cor, se tem alguma Nossa, oh. tem muita diferença de cor. Vou mostrar Olha isso o leite moça aqui no meio do... Qual que era esse? O triângulo, triângulo. Né? Olha a diferença. De cor. De cor é muito mais branco. Muito, muito, muito mais branco. Hum, que delícia. Nossa, eu sou apaixonada Nossa. por leite condensado. Nossa, tô chocada com a diferença. De cor muita? Agora vamos ver a diferença do Jussara. Esses aqui eu nunca tinha visto O, o Italá lá. que eu já tinha visto E é. o Leite Moça, esse aqui Eu nunca tinha visto na minha vida Vou mandar o Jussara? Vai Vamos mandar em cima okay. do Leite Moça, vamos colocando um em cima do outro tá. Qual é a diferença Mesma cor Não, não, parece que voltou pra cor do voltou, outro Voltou, é, ó oh. Voltou muito, o Leite Moça é, é o único brancão Agora vamos jogar ele no cantinho Pra gente ver a diferença desse e do triângulo Não, é ele e o triângulo são iguais Eu acho que esse aqui é um pouco mais denso, sabia? Nossa, eu tô chocada com quanto o Moça, ele é mais liso, parece, né? Não, mais isso. fininho e mais branco. Agora vamos de Italac. O Italac eu já comi a bastante. A diferença... Mesma coisa. Mesma coisa. Realmente é só o Moça que dá uma... Deixa eu ver. Mas ele é mais grosso. Não, ele é ó. bem mais escuro. Ele é mais denso também, ó. Não, pode ver. Olha a diferença dele pro que tá embaixo. Os outros não dava pra fazer isso, desenhando em cima, ó. E agora esse eu tô ansiosa. Eu acho que ele é branco que nem o um Moça, sabia? O Cristina? É. Você tá olhando aí? Bem branco. Não, ele é bem mais escuro que o moço. É, é mais escuro. Igual o que... moço não tem, ó. Mas ele é mais esquecido. Mas claro ele é muito outros. mais líquido, ó. É. Tá vendo que o outro ele fazia o. Por ser mais denso? Esse aí dele. ele entra pra dentro é. já. Esse aqui é, ó. Esse aqui é mais, mais, mais molinho. Temos todos os leites condensados aqui. Gente, essa panela é muito grande. Eu não sei se vocês conseguem ter noção do quanto, mas ela é muito grande. Sim, claro. E deu. Mais que meia panela. Cinco embalagens de leite condensado. Não, não é mesmo. muito leite condensado. E olha como muda a, dif... tipo, a cor e a consistência de um e de outro. Ele vai ter que misturar bem isso aqui. Vai ser demoradinho, hein? Vai. Pra ele. Nossa, imagina até ele pegar a consistência de um brigadeiro. Legal. Vai, vai mesmo. Bom, agora vamos pro usar chocolatado. Gente! Saudades. <risos> a colher! Deixa ela aí. Não! Ela morreu, nossa. <risos> Segura! Ferrou, se botar a mão vai melecar tudo, vai atrasar muito. Não, mas vai fazer com a colher dentro, tá não, doido? Não, Naufragou a nossa colher. Bom, leite condensado estão todos aqui Agora vamos aos achocolatados Vamos apresentar um por um? Um por um Primeiro já tá aqui em minhas mãos ah. Nada mais, nada menos que o achocolatado chibatinha Chibatinha Esse aqui eu nunca vi na vida Esse também, nunca tinha visto Eu até mostrei no mercado que eu nunca tinha visto na minha vida Chibatinha hum, E outra coisa também Não vamos jogar e mexer Vamos jogar um gente conseguir ver a diferença também outro. Boa eu vou, eu vou dar só uma saco de aqui no safado Bolo açúcar daço Nossa, O açúcar, dá pra ver o açúcar Dá pra ver o açúcar no chibatinho que batinha. Tá. Esse aqui eu nunca tinha visto também. Esse eu já tinha visto. Já tomei. eu não lembro se é bom. Ele é galac. Ah, esse, é, obviamente, vai ter diferença, né? De cor. Eu acho que não vai dar pra gente perceber a diferença dele, porque ele vai estar tá na. Hum, nossa. Cheirinho de chocolate branco. Não gostei do cheiro muito. Eu não. gostei muito. Parece leite em pó. Amor do céu! Olha o tantinho de chibatinho pro tantão desse. Não, mas vai ter que ter bastante. Amor, pensa. Cada lata de leite condensado pra fazer um brigadeiro são quantas colheres de chocolate? Não sei. Eu acho que são duas ou três. Ah não, mas isso não vai ser um brigadeiro maravilhoso. <risos> Rodar e empelotar muito fica grosso. Ah né? sim, isso pode acontecer. Não, mas a gente não vai botar tanto. Isso aqui. A gente não vai botar tanto. Aquela botou meia lata, Não, foi um quarto da lata. Agora nesse carro. Olha a, Mano, diferença a diferença de. amor do céu tá falando. Amor, amor. Aí, na hora que a gente mexer, vai ficar uma massa. Minha brigadeira é a minha alegra. Vai pegar um gordo. Agora é o regresso. É mais um diferente também. Esse aí eu também nunca tinha visto. Tá. Depois, quando a gente. Eu gravo pra vocês, um por um, pra dar um presente aqui. Até agora, nenhum parece com nenhum. Tipo, todo é diferente um diferente outro. É verdade. Outro. Agora é o Todd, Todd, Todd. Ai, que linda! Uma vaquinha. Mano, nenhum. Parece que... chocolate do padre, Gente, ah. nenhum parece. Tem mais dois. Tem mais dois. Tem um também o Bombom esse aqui é um tinha visto também. Ele é chocolate da Três Corações. Eu não sabia nem que a Três Corações tinha chocolate. É acho que é novo também sim. Mas eu sinto que deve ser gostoso, não sei por quê. Eu também. Ah, tomara que sabor. Ó. Oh. Parece qual? Hum. hum. Gente, Gente, esse nas Não, ele Ai. ele tá que sujeira que é sujeira aquela mistura Todd e Nescau é verdade. Tá um do lado do outro, tá tipo tem o ovo Maltine. Caraca, é muito Todd e Nescau juntos a cor, né? Joga o ovo Maltine no meio, vou gravar aqui pra vocês. Como tá? Ó, agora por último, o ovo Maltine. O ovo Maltine vai dar um clima diferenciado. Nossa, o ovo Maltine vai ficar delícia. Ó, vou mostrar pra você. esse aqui é o Chibata. Esse aqui é o Chibatinha. Esse aqui é o Galak. Esse é o nescau, Esse é o Três Corações. Esse é o to... Não. Todd? Todd, Negresco e Eu O Ronaldinho. Então, olha a diferença. Tipos. Cara, dá muita diferença de um de outro. Muita Não. diferença mesmo. Hum, nossa. Ô, oh, tô salivando aqui. É, tô salivando Não Vamos botar na panela, vamos comer assim. Nossa. Parece que você tá mexendo uma massa de bolo. Tá, tá bonito, né? Tá. Demais Vai dar um gostinho delícia Hummm Olha esse redemunho de chocolate e leite condensado Olha a cor que já tá Olha o tanto de pó que tem ainda pra diluir Ah não, esse é leite condensado no fundo hum muito leite é, bizarro, não é, não, tá tem muito. Tá branquinho ainda. Pô, eu acho que vai ficar muito delícia. Você acha? Eu acho que tá muito ah, escuro, isso, amor. Aonde, João? Ah, é porque tem um que ser mais escuro também. Eu colocaria muito mais escuro. Brigadeiro é muito mais escuro que isso. Tá doido? Você acha? Óbvio. Brigadeiro de, de colher é muito mais que isso. Eu colocaria até mais a jovalhada. Olha, tá muito branco. Amor, eu que a coloração. Está boa. Gente, eu acho muito branco. Hum... <risos> Será que a gente coloca a manteiga agora ou vai colocar só depois, na hora que eu botar no forno, Uma pergunta, porque a manteiga tinha que ser a primeira dessa panela. Eu não sei. <risos> o que a gente vai fazer agora na nossa situação? Ah, coisa nem põe manteiga. A gente vai ter que colocar muita manteiga. É, tá, mas acho que não precisa. Tá? Você acha que não? Olha, gente, eu tô fazendo musculação aqui. É literalmente, meu bracinho, ó, vai ficar Sol, definido. Só o braço direito, vai ficar forte. Então vamos colocar a manteiga. Amor, pode pôr mais. Você acha? Pode pôr mais. Pelo menos mais uma dessa. Senão vai torrar e tudo Olha o tanto de brigadeiro, amor É muito, né? É Porque tem, tem gente que faz um brigadeiro Que gosta de mais amanteigado Para uma lata já coloca uma colher cheia Imagina pra cinco assim. Não, mas eu acho que aí tem muito colher, muito manteiga. Tá brincando? <risos> tá me tirando? Nossa, vai demorar só pra esquentar a panela. Não, esquece que vai, nós vamos remar. Amor, vai. Nossa! Agora que eu parei pra pensar que ia até dar o ponto do brigadeiro. É, foi o que eu falei antes. Meu Imagina, Deus. até descolar isso aqui da panela. Dois, dois dias. Vai um tempo. Até ele endurecer, pegar ponto. Meu Nossa, Deus. Nossa, mas oh, depois vai valer a pena. Porque imagina, nós vamos poder se atirar dentro do... Não, atirar não, dia. isso aqui é um brigadeiro pra gente comer durante uma semana, pelo menos. É. Ai, botei o dedo na panela pra avisar a gente, tá? É. Queimei o dedo. Agora sim a manteiga começou a derreter, ó. Uhum. Tá deixando os seus rastros. De manteiga por aí. Parece até aquela de condensada, né? Nossa, pior que a chance de queimar esse brigadeiro é muito fácil, né? Por quê? Porque ela tá, é muita superfície de contato. Muito? Olha o tamanho dessa pra panela. Eu consegui mexer todo Gente, seguinte. Eu não preciso fazer academia por um mês. Tô segurando até o, o, a câmera com a mão esquerda. Eu não consigo levantar a mão direita. Porque tá pesado. Ah, não. Agora parece. tá líquido. Porque ele esquentou muito. Agora já ele tá na... líquidozinho a, a manteiga já derreteu inteira. E aí, depois, agora ele vai engrossar de novo. Tipo, ele fica mais líquido que o leite condensado normal. Ó, seguinte, já começou a dar bolha, ó Agora tá começando a ferver já o tá brigadeiro 70% aí, né? 70% Que agora tem que mexer bem pra não deixar ele ficar... Nossa, já vai pegar burro, o ponto já já Pra depois ele endurecer bem Mas não pode ficar aquela crosta, sabe? Parece um caldeirão de bruxa Sim, de aham. brigadeiro Ó, agora é o seguinte, a gente baixou o fogo bem baixinho mesmo Porque ele já tá quase no ponto, tá muito quase O então, cheirinho... Tá grossinho, ó nossa, o cheiro tá uma delícia. E pega o ponto do nada. Tipo, ele tá assim, meio mola, aí do nada pro. Uh Aham. -huh. Nossa, tá uma delícia. Nossa, e já não tá mais grudando, ó. ó Nossa, nós da... vamos assistir uma série inteira com ia esse falar brigadeiro. Eu a panela, mas tem tanto que não dá nem pra ver. Não dá pra ver. Galera, é o seguinte: aparentemente está prontíssimo. Olha isso. Tá uma consistência muito boa. Então a gente vai prová-lo. Pra depois colocar na geladeira, porque, né, iremos fazer um brigadeiro, brigadeiro vai pra, pra geladeira. Inclusive, eu tenho uma dica pra vocês de brigadeiro, que é colocar bolacha de água e sal, sabe? Ou bolacha maisena ou bolacha de água e sal e quebra ela no brigadeiro. Gente do céu, vocês não têm noção. É melhor que brigadeiro puro. É muito, muito, muito, muito bom. Bom, galera, brigadeiro está completamente pronto. A gente teve que pegar com as duas mãos, porque ficou mais pesado ainda. Porque depois que ele ficar com a consistência do brigadeiro, ele pesa ainda mais. A gente vai provar. Não, tá muito delícia, sério mesmo. Ele tá com a consistência perfeita. A gente não queimou nada. Não, nada? Não queimou nadinha, tô orgulhosa. Oh, eu vou pegar da lateralzinha porque eu gosto, sabe? Você gosta? Olha, hum. tá com a consistência perfeitinha de brigadeiro. tá <risos> queimando Tá quente? Nossa. Pega da lateral, amor, ela tá mais fria. Queimando muito, eu achei muito bom. Não parece que foi misturado tantas opções de, é. de chocolateado. Olha a consistência que ficou esse brigadeiro. No meu ponto de vista, hum. tá mais doce do que um brigadeiro normal. Normal? Eu não sinto diferença, juro. É, eu tô achando. Não sei. Que... Nossa, colocar uma bolacha, água e sal, ou bolacha de maizena aqui não. vai ficar uma delícia. A gente vai botar na geladeira ainda. Sim, vai, vai ficar, ficar melhor a consistência. ainda. Mas eu prefiro brigadeiro quente, sabia? É? Então podem testar de vocês. Pode misturar leite condensado, pode misturar chocolateado que fica maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta hashtag brigadeiro que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, amo vocês.